Dark Henry King E aí galera, tudo bom com vocês? Oi, rapidão desligar aqui só um negócio aqui, Só pra vocês verem Foi vulto aqui, ó, só pra vocês verem aqui, ó. Mas pagou caro, né? Se segue o Trivaldo, pega é, dá, 15 é. mil robux 15 mil robux é, não, galera, não comprem sim, hein? 15 mil robux, não comprem Não vale a pena E aí, pronto galera Bora Bora lá, né, Dália? Puxa eu. Ah. Vem! Então, calma aí, sai aí. Eu quero testar um negócio. Bom galera, como vocês sabem, o server aqui tá muito cheio. Acho que eu escrevi errado. Mas bora, bora. Deixa isso pra lá. Como vocês sabem, o serve aqui tá muito cheio. É verdade, só duas pessoas. <risos> tá muito cheio. Tá ligado? Muito cheio. É, fi. Nós tá bravo. Vamos ser de 10 mil pessoas aqui, ó. Olha é, que o número aqui, ó. Olha o que eu número de 10 mil. 10 mil pessoas. Olha os 10 mil. 10 mil, tá ligado? 5 mil. 10 mil dados. Tá ligado? 7 tarde. Certa... Gente do céu, que medinho que bacana aqui. <risos> de repente um. Indo para a viagem em um campo de viagem. É, não apareceu isso aí. é Foi indo em viagem para um campo de viagem. Carregando. Um colorido, né, amigos? Colorido. Esse aqui é o quê? É um arco-íris. De, ver... de só quatro cores. Cinco, na verdade. Tem um vermelho, tem um verde, tem uma laranja, tem um blue, tem um purple. Amarelo, verde. Tem é. de água, de ah. ano, não, isso, não, Olha como a nossa sala ah, tá ah, cheia. Motorista, pode correr. Não doador tem medo Não tem medo de morrer. De não traga a placa, não. O motorista, o motorista é cego, gente. Olha ali. A é Olha a roda gigante ali. E ele vai pro caminho mais estranho. Bateu. Leve não leve quero. Não, não quero. Não, não quero. Não, não me leva, não. tô sendo sequestrado. Alô, polícia. Ai, é só se você, né? Não, obrigado. Não, obrigado. Não, não, vou, obrigado. Não Meu amigo, eu tenho minhas necessidades. Eu, te ajudar, eu tenho minhas necessidades. Eu não, eu não quero me ajudar. O que você eu fez? Te ajudar. Gente. Aham, uhum, você pega seus blocos e vai. Segue a sua vida uh -uh. É não vou você, filho não vou. Eu vou ser É o preguiçoso Preguiçoso, caramba Vou denunciar. Né? Também Vamos pegar ali, ó Tem uma caixa ali Você vai por aí, porque aqui já tem um bloco Olha o Brook aqui, ó Eu acho que eu vi o burro Eu acho que eu escutei Ele tá aqui comigo Lé, Bruno. tá azul. Está muito azul para o azul pro meu gosto. Eu acho que faz sentido. Onde ele tá? Tá, ele tá perto do teatro. Eu tô eu já né? tô com cinco caixas aqui. Cinco caixas. Eu tô perto Primeiro de amigo de Bruno. 1991. Eu tô perto um do Eu tô perto do teatro agora e ele acabou de passar por mim. Você é bonitinho, né, Blue? Veio pra caraca, odiei. Ele é um pano. Inclusive, eu acabei de passar por uma caixa sem ver. Eu sou cego pra caramba. Eu estou com sete... olha ele tá bem aqui no teatro, ca... tá? Ele tá bem no morrinho que tá. sobe pro teatro. Não vem. Eu estou com oito caixas. Nove agora. O Blue também tá é cego, né, velho? Ele só tem um olho... É verdade. E ele é campeão. PS. Ele campega. Ele só fica em um local. Ele fica em volta do teatro. Ele só campega. Eu tenho dez caixas aqui agora. Vou ele pegar campeã. a... São só mais uns dez centímetros à frente do teatro e tal. Eu sei. Eu tô com 11 caixas. Fica é fedorenta, mano. Ele vai te pegar com certeza. Porque essa sua caixa fedorenta, que caramba. Mano, eu estou... Ah, não dá como pegar... Pega aquela caixa ali, eu tô com 10 Essa caixa, aí? É, pega essa caixa, eu não eu pegar ela Eu não tenho essa sei que você tem não, meu filho Tá doido? Você pode, não, tô falando de né? pegar essa caixa aqui, meu filho Eu tava com 10 caixas, tá ligado? Aí eu, o negócio máximo é 10 Então... Dez ah. Já passou da metade, filho Só colocar nas caixas Acabei de achar um bloco é do bloco, fala, fala, fala. Eu vou ficar de caixa bem... Sempre que no teatro eu vou ficar de caixa. Sabia que Aí, ele ia estar né? tá aqui perto. Mano, ele tá bem aqui no teatro. Vai ser bem com caixa. Eu sei disso. Eu ouvi a barulha. Já vou pegar... Ele tem o poder é. dos passos Oito. leves. Dia 9... 20, 20 caixas que eu tô aqui, falta 4. Eu tô calvo, gente. Eu tô calvo dentro da caixa. fico careca dentro da caixa, gente. Enfim, respeito aqui que eu tenho calvo. Eu, eu vou pegar 21 caixas aqui agora. Eu tô com 3. Tô com 3. Tô com 3 blocos aqui na minha ventana. Para de eu não soprar pra ele. Tu não me deixou escutar, não? Eu achei que o Blue tava aqui, velho Eu tô morrendo de medo aqui Eu tô me cagando aqui, velho Cheguei 21 22 Eu tô me cagando aqui Você vem logo e o que? Atrapalhando, eu tava escutando o Blue Eu tô me cagando aqui eu tô me cagando Dente de medo Deixa encontrar as últimas caixas Eu tô me cagando de medo Essa partida aqui foi rápida e fácil me deixa o muito medo, mano. Faz ideia. Cuidado A partida foi fácil. Cuidado com os roxos aqui, né? Não. O roxo não aparece. Aparece só na. A gente nunca viu aqui, meu filho. Só pra você saber. O roxo só aparece quando o guru aparece. Não. O purple só aparece. Agora, lógico. Eu apagar que você com, com o Orange. O Green, não? Né? Não, é com Orange. O Green aparece com os seus braços. Só isso mesmo. Ah, chama a caixa. Boa, falta 23. O blue tá aqui comigo, relógio. Olha que apareceu todas. Você tá com uma? É. Não, não vai. Coloca a caixa, coloca a caixa, coloca, coloca a caixa. Eu tô descendo. Mas é sério porque eu vi o Eu Tô até vendo aí. Você pegou um, aí, a gente acabou esse, essa primeira partida. E calma aí, eu tô pegando. Tô pegando, calma aí. Eita, que ele tá aqui perto, filho. Se eu tivesse aqui da observação. Tô com a haki da observação, V2 pra falar nisso. Nossa, mas se aqui tivesse um Blox Foods, o Blue ia estar tá ferrado comigo, porque eu tô de dor. É, filho, é, é, só, é só lançar, só lançar meu braço de boxe de magma nele. E eu era e só eu... lançar o meu Não, é, é, só, é, só, é só fazer um combo, combo normal nele que ele morre. Eu era só lançar uns 20 mil braços nele. eu Fih, só pra você ter ideia. Meu combo. Tira! Meu combo fala assim. Eu vou assim, eu vou aqui no eu sei, eu sei, eu sei. Meu combo de magma, fala assim, fala assim, pro, pros dois, dois, dois mil, dois mil, dois mil, Meu combo, meu combo de magma, sabe o que ele fala pros dois hum. mil de vida? O hum. que, que é isso perto de mim? O que, que é isso? Olha isso aí. não é nada. Oh, o cara nos agradeceu, não quero agradecer ele muito não. É, é tá, tá botando uns tá bichos certo. que eu vou denunciar. Não, eu vou denunciar sequestro, velho. Sequestro é uma fábrica. É, é, sequestrar. Se, se os policiais vão correr um pouquinho, né? Me sequestrar. Você foi sequestrado. Parei eu aqui? Finalmente você tive essa caixa fedolenta, né, meu amigo? A box é de caixa. Peixe podre? Isso aqui, é, isso aqui é fogo, meu filho. Fogo não, só os fogo. Só se for fogo, fogo de peixe podre, né? Não, é fogo, Zé. Deixa quando o fogo é verde? Tem fogo que é azul, preto, branco, de várias cores, amarelo. É, então... Foda-se. É. Me falta muito que É, lixo. me falta você muito queiro. Ele é cego. Tu também, ó. O urso da Paraguai. Bora lá pegar esses. As merdas. Eu, eu não quero mais saber, não. Acho que eu quero voltar lá pro meu quartinho ali, voltar a dormir. Também, tava tirando um monte, tá ligado? Tô com 3. O que é que eu sabia? É metade de 15? A metade de 15? Poxa, é 10. Não, não não. Cara, que esse cara é Ah, só não anda e não chega no braço do Green. Porque a gente é meio burrinho, a gente não percebeu aqui, a gente foi sequestrado. O Blay era tão bonitinho Eu quero que ele faz o meu pequeno de estimação. Escuta os passos, fi. Ah, Já estou com caixa. cinco caixas. Falta 10. Eu acho que ele tá perto. É. Pode ser só impressão, mas eu acho que ele tá. Eu podia vir um negócio azul andando aqui. Não, não, é só a lâmpada mesmo. Não, ele tá perto. Não tira a caixa. Eu acho que eu sou croxa. Acho. Eu é mais. Nossa. Olha, quando é só vou correr. Olha aqui. vai atrás. Olha lá, sei Mãe, você, você tá com o pacote, entrega? Calma aí, eu tenho, tem mais um aqui, meu filho. Dois aqui. Levo Deixa eu pegar aí. Dois aqui, Deixa eu pegar aqui meu filho. vai fazer... Oito pacotes. Que o povo quer ver a gente na aventura de andar sem caixa, correndo dos bichos, mas a gente não é louco. Mas eu sou. <risos> ah, não, Beto ferrou porque o Blue viu, não, te vi, não me dá um ataque né? Pois ele tá voltando. Mano, eu tenho um pavor desse, dessa porta aqui, ó. Eu não entro aqui nem, nem que me pague. Essa porta aqui não entra nem que me pague. O Blue tá vindo, vai, não tira. Ei! Oh, vou só ficar aqui escondidinho, né? Não, mano, ele até pavou, Entra ali naquela, naquela porta ali, vai daquela porta. Por quê? Eu tenho medo dela. Eu não. Deve um dia que eu tava entrando lá, deve um dia que eu tava Porque o Green e Orange não foi lá, eu gosto dela. Eu tava com um dia que eu tava passando lá. Aí eu tava aprendendo a jogar ainda. O grupo passou por mim. Eu nem vi. É vi. Tá comigo. Olé, Green, tudo de boa? Não eu não, por favor. Olha, lembra não vem onde eu tô. Já algum vai em tudo quanto lugar? Ele tá aqui. Se ele entrar na porta, me avisa. Eu jogo em primeira pessoa, não. Eu não vou primeira pessoa nem a pau. Nem que Deus me pague. Eu achei o pacote. Ah. Vou jogar Doras depois? Não sei, é muito pesado. Oi? Nunca vi um jogo de Roblox tão pesado. É pesado não. Não, vai, assim, minha. vai. Onde estamos? O Green tá aqui perto de mim. Tá na frente ou do criado? Ah, é, eu tô bem do seu lado. E o Green? Ele tá aqui na minha frente. Oh, poxa. Faz é que que não te vejo, né, meu amigo? Cooperar, cala a boca, sai daí. É escuta fácil, filho. É, dessa eu não sabia. Tá a gente tá passo mesmo de cacho. Por isso não, eu vou sair daí. Eita que o Blue tá vindo pelo outro lado. Eu acho que né? Eu tô preso numa parte aqui. Eu tô preso e Não, a tá ferrado. Eu vou aqui numa parte aqui que nenhum dos monstros sobe. Mas tem é 100% de segurança. O Gruen tá aqui me focando, Zé. Ele é certo, filho. Ó, oh, esse dela. Nossa, se desse próprio ar... Não, aí ele meteu um divino nesses esses braços e ele ia Eu tô só escondido aqui, porque o, blue, o Green não sobe aqui, mas até como pega, né? Manteira de Marte fica tem uns 30 anos, né? na é Mano, eu tô com um pacote. Se for, dá nove Mas aí vem um problema. Onde tá o resto? Sei lá. Será que tá na parte que ficou Orange? Olha lá que eu olho o Orange que. Naquela parte lá de baixo. O Bubu tá aí? Não. Já coloca o caixa. Ah, então meio ah, salas secretas aqui, tipo isso aqui. Sabia? Em todas as salas que os monstros não vão, sempre tem um pacote. Agora eu tenho 10 agora eu tenho três pacotes. Contando, vai dar dez vai dar uns pacotes. Ou seja, só falta mais três pacotes. Não, quatro. Ah, é que é bom? Eu não sabia, eu aqui. Vou botar tá mesmo. Eu já encontrei um pacote, só que o Bruno não vai deixar pesado. Né? Passei atrás do do Peguei. tem outro. Então, quando você tá com esse de pacote? Dois. Tá, então tá faltando mais dois. Coloca no. Olha, eu tô lá no mesmo lugar que eu sou. Verdade. Tira a caixa que vai. Tá louco? Vem pra tá aqui. Você tem que escutar os passos, né, meu filho? Pode estar camperando, né? Camperando o negócio. Não, não tá aqui. Vou jogar modo sério agora, mano. Você fala que você joga no outro segue mas você sempre morre. A boca. <risos> você pareceu como um gato de sete vidas. Sendo que é no nos é no Estados Unidos, eles são deuses, né? Que jogam vidas, ó O Bruno tá aí no teatro? Não. Então eu tô aí. Ai, eu acho que você tá me que O Bruno tá vindo. É que o, o gurino não pega aqui na minha filha. É óbvio que ele vem, ele tá vindo aí, ó. Olha atrás de você. Ele foda de jeito. Ele tá entrando bem no teatro. Achei um pacote. Então só falta mais um, pra gente. Tá. A, tá assim, né? a fase mais difícil, né? Uma das mais. Não. A fase mais difícil é a do escuro. E a mais fácil é a dos balões. Não. A mais fácil é a primeira. A primeira é a dos balões, porque você assim, só tem que fugir mesmo. Né? mas se você errar o caminho, você morre. Como então, assim? Se você errar o caminho, lá você pode cair naqueles buracos. Você, você tem tá também... Você também pode errar o caminho lá que é tipo um barrabilinho, você vai morrer. Tem esse lado, mas também pode pensar pelos outros. E o, e o lado que eu tô pensando nesse exato momento é. Cadê o décimo quinto pacote? O é bonito tá aqui no teatro. Rui. Green? Green! Nem... Bora vou vou falar no nem... um nome original mesmo. Eu não vou nem ler. Aí não tô. Já saiu, senhor. O legal das garras no chão é que mostra que eu o fogão de um grim. Passa o orange. <risos> Nossa, conseguiu o último? Não. Os tais pacotes, mano. Vai. Mano, toda vez que eu tô em um lugar que o Bull passa, eu coloco aqui. Peguei aqui o último. Olha, em todas as portas. Já peguei o último aqui. Vem. Eita, que o Boi tá aqui comigo. Ele tá no teatro, né? Vale pra avisar. É que caramba, velho, né, moral de isso aqui. Ele acabou de sair do é. teatro, mas Ele tá passando de... por mim. Eu tô com um pacote. pacote. Outro corre, vem na velocidade máxima, pode passar por todos... Não aguentava mais. Também não. Nossa, fase pronto. Agora a gente tem que lembrar de alimentar o laranja, o... Ah, né? Não. Não. Ah, não tem até nada, vou ficar só espegando mesmo. <risos> vai ser três bichos ou quatro? É, vai ser quatro bichos. Melhor, melhor ter, ter três bichos, né? Sou veterano quatro. Eu sou veterano. Olha a caixinha que eu comprei. Eu também tenho algo. Posso falar as, os nomes das caixas que eu tenho? Eu sempre falo tudo que eu tenho. Quando eu consigo algo você fica falando que eu tenho, eu tenho. Não vem Ladrão, camo ártico, festa laranja, festa azul, barriguim, perigo, marinha OD, é, camo florestal, férias, verde ODD, perigo, é, fogo verde e festa verde. Tem um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tem um, doze caixas. Quer dizer, uma, dois, três, quatro, cinco, seis. Quase comprova. Nós temos te que ir muito com essa porcaria logo. De vai vai pra aí, ó. Não, quero, quero não, não quero Então vai pra aí que eu vou por aqui. Aqui já tem um. Puta que pariu. Só pra piorar nesse caso. O tá aqui. Mata alguém. Mata? Não. Eu também fiz um barulho aqui de algo sendo comido. Não sei o que é. Não, fazer o quê Mas você, eu quero saber. Você tá aí com o um Green? Não. Então você vai onde ele tá. Eu já com dois aqui, então falta dois. Quer falta doze. Papa 10. Vamos aqui. A gente vai spawnar daqui uns segundos. Você pegou quantas caixas? Quantos fusíveis? 10? Tô com 4. Fica aqui. Né, que daqui um segundo usuário a gente já vai spawnar mesmo. Papa 7. Então a gente fica aqui. Olhem nas portas. aqui. Ai, não passe pela, pela, pela porta lá de cima, o menino não passa oh. por lá. Que pariu, amor. Eu sempre fui lá, não sei onde ele passa. Eu quero ficar aqui só pra ver ele. Eu vou ficar aqui camuflado, tá ligado? Bora no lugar da amigo, né, meu tio? sabe que é eu vou. E como eu joguei depois da... dele, quando ele passar aqui, o Gumi vai... vai passar junto e o Bulu ah. vai passar aqui também. Não vai pela porta lá de cima. O Gumi vai passar... Aí, ó, acabou de passar. Então não passa lá em cima. Outro que é ser Vai passar por essa parte aqui, né? Acho que eu fiz. O vinho tá aqui. Ah. É esse fusível. É esse fusível. Corre. Eu quero explorar aqui pra ver o purple. Se bem que o ruim sempre faço aqui, né? Vou ficar nessa porta. Vou entrar nessa porta aqui. É o oh, porco por, aqui, qual é o porco? Tem nove. Valeu. Ah, mente, me ah não é aqui, que eles estão no banho. Não, o Bluey é lá embaixo. Eu sei. Eu sei que eles vão conseguir. Ou vem por aí, ou vem, vai passar por aí. É sempre Ah, o Cranha. Okay. Uma boa aí. Eu acho que chegou pouco. O Green tá bem aqui. Mano, o Green tá vindo, tá? Tá bom. Olha parte! Olha. Entra mais fundo. Putz, grilo. não, mano, Os três vão passar no lugar, ainda bem que os quatro, eles... quatro bichos tá aqui! ajuda demais, hein! Para. É muito, só falta o Red! O Red! sai, velho, por favor. É, eu vi! Eu vou sair um por que só vi que eu precisava ali que o... Eu... Ia ser legal se o de devorasse os monstros. Aí a gente saia do problema com ele. Cadê? O Grim tá aqui. Fica de boa que o braço dele não pega. Eu sei disso. Opa, o Blue tá ali que tá chato. Vem pra cá, vem pra cá. Cara, o Orange é muito medrão aí. Aqui vai é passar errado. Tirar a caixa. Escuta os passos bora. Doze. Tô com dois aqui. Eu tô com um. A tá me arrumando. Falta dois. Coloca a caixa aqui. Tá, só pode faltar mais um. Se pode assistir. Não vou pegar não, meu. Valeu. Pega Você viu? Mano, eu vou te pegar. Vou ficar despegando você pegar o negócio do fuzil então. Sabia o que spawnar? Sabia que tava aqui? Nossa senhora, você não tem que despegar. Eu sei onde Eu sei onde ele faz. Mas eu vou ficar aqui olhando o bicho mais rápido do mundo. Não é mais que vocês dando um like, só não é mais que isso. Nossa, eu julgava que ele tava vindo aqui em mim, porque ele virou literalmente. Ele tá precisando de uma escovação, né? Né? Uma escovação bem dada. Nunca vi. Oi, nossa colocar ah, tá aqui achou fuzil não vou dar para conta. para tá, o tá, pum vou dar para contar para o pum É o ah escurinho vamos para que gente relaxar bem mas é quando eu ter 650 eu vou ter a caixa do perigo só que sem o fogo verde então, Isso aqui vai soltar vai. fumaça. Não, não vai soltar a fumaça. Não vai fazer Outro brilhante aqui tem uma fumacinha. Ah, meu fogo verde combinou. E minha mãe <risos> combinou também. Verdade. Meu, eu acho que eu não quero fazer essa partida não, tá? Não, nós, você vai ajudar. Você vai ajudar. Eu posso dormir. Não, você vai ajudar, assim, na moral. isso. Eu tô quase fazendo bagulho todo sozinho, tá ligado? Tô quase fazendo tudo sozinho. Não, você vai. Eu queria ficar aqui dormindo. Não, você vai ajudar, Zé. Né? Para de medo. Minha. Eu tô fazendo quase bagulho todo sozinho. Você tá ajudando em pouca coisa. Pouca coisa? Eu peguei um montão de fuzil aí. Bota pra cá, pra cá, pra puta. No total? Quantos bagulho que eu peguei? Foi mais de 30. Ah, oh, gás. Então, é. Vai. Vai. Aí. Peraí. Aqui tem bateria. Já tem uma aqui. Só que eu tô ligado é com os bagulho. mesmo. Você não tá comendo realmente? A gente tá numa fábrica abandonada, infestada de monstros. Não tá nenhuma caixa com... Com... Com... com, com se vocês não tá com medo de ir numa, numa fábrica abandonada, infestada de monstros. Ah. Deixa eu também. É, galera, não liguem pro, bar, pro barulho. Estou com três. Falta... Falta seis. Só falta um pouquinho. Na verdade não, falta quatro. Eu tô com duas. E o blue tá no teatro. Green também. green. Uhum. É, vai chegar até agora. Não, acabei de ver. Eu acho que vai dar um pouquinho de medo Ah, não, não. Vamos só, só ver o Lawrence à noite Vamos ver o Lawrence Acabei de ver ele tentar, Acho que eu vou ver ele daqui a pouquinho Só um segredinho Acabei de ver ele, então eu já posso passar é. Vamos voltar perto do teatro E eu só vou andar de caixa perto Ai, aqui é o porco O porco é o mais fofinho dos monstros O grume passou do meu lado. Onde ele tá? Tá. Ele vai ter que ir lugar. lá. Ele vai entrar tá agora no... No YouTube alguma coisa. Acabei de ver o Purple. Eu falei pra você, Purple. eles têm tanta pelagem com o purple né o cara tem gelado mano falta só mais sai daí logo purple eu não vou conseguir sair eu não tenho agilidade pra passar pela ah, o bicho demora um século pra sair Trenton Lembrou o Trenton Opa de docinho Ah, não vou ficar muito um aqui não, porque aqui é o orange vem hum! Ah, morri o orange passou do meu lado, eu tava subindo as escadas. No meu coração! Eu quase que por mim. Não. Mano, o burro ah, não pegou, velho. Ai, que coisa. Hum? É. Fica me assistindo então. Tô assistindo, né? Não tem opção. Ele vai te pegar, tá? Ele te pega O quê? Como assim? Tô tá quatro casas. Os bichos me respeitam. Será que se eu continuar com você, eu vou ganhar? Vai, não sei. Vai ficar assistindo, hein? Cara, com certeza. Ah, eu posso olhar as câmeras. Ufa, não câmeras não é Olha as câmeras dele mesmo. Olha, na câmera um tá vazio. Olha o resto. Mano, eu nunca passo por aí. O orange sempre vai... Vai espalhar em uns três, dois Ai, Puta que pariu Agora você ganha, pelo me mesmo lugar Que você acaba de passar Mano, tô com uma aqui Falta dois Eu não podia ter passado por lugar de 5, acho. Não vou ter que vai se pular agora. Caralho, vai tomar no cu, porra. É perseguindo esse que ele me ama, é. Vai tomar no cu, ah, vou ficar aqui olhando o Orange. Tocou uma aqui. Falta só mais uma. Por favor, Deus. Me protege. Falta só mais um, hein? Ele acabou de passar pela primeira sala. Eu vou tomar depois. Tá lá em cima, tá? Eita aí. Ah, deu muita vantagem no banheiro. Uma. Deu muita vantagem no banheiro. O Thiago me manda mensagem no Discord, cara. Passa correndo, me abandonar, eu já morri. Depois dessa mesmo? Só falta mais uma. Que vai ser a do Garfo Que vai ser do Garf. Se eu conseguir morar, que eu acho que é possível. Não tô feliz. Eu, eu, eu, não to, eu, não aí. eu sei. Então por isso que eu vou ficar aqui. Ele é seis mensagens, só pra você ter ideia. Tá, mas só, só quero que você lembre que a gente ainda tá gravando. O Warren já está mais, espera aí, espera aí. Susto! Não espera nada. Eu espero. Espera-se, espera-se. Ele passa aí por aí, só pra eu saber, tá? Mano, volta e vai e fica esperando lá no teatro. Pra caixa, pra passar. Muito bem. Pode mandar, pode mandar, manda. Finalmente ligou essa porcaria de luz. Eu não sei se vai ter mais negócio. Né, vai ter quantas luzes, né? Agora vai, vai ter quanto? Graças a Deus, vou conseguir o meu VTR me no 5. E eu vou conseguir o meu VTR no 2. Se der, né? Bom, galera, esse o vídeo não vai ficar no por aqui. Só quero dar um aviso mesmo porque eu trabalho fazer esse vídeo. Porque o um aqui quis fazer um round <risos> privado, mas quando ele passar o vídeo, vai ficando por aqui, né, galera? Sabe como é? Eu não consegui meu dinheiro. Eu acho que já foi. Cara. Ai, ai, galera. Tá muito difícil. Aqui não é fácil demais. Só por isso, eu não vai pegar esse chapéu. Chato pra caralho. Eu o chapéu. Tem que pegar o chapéu, amor, filho. Não, não sou obrigado. Então você não vai pra festa. Eu não tô nem... Eu tô segurando muito. Depois de eu passar isso aqui, eu vou... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Fazer tudo sozinho vai ser muito difícil. Um Concentração total. Calma, Zé. Não fala nada. Eu vou estar tá concentrado pra caralho. Vontade de mijar. Mas tá bom. Eu vou deixar esse povo depois. Então. Vamos olhar um grande da. Tá? Yeah. Bra, olha, abre aqui, pavo. abre aqui, pavo. Valeu, para sem brincadeira. Oh. Corrindo. Sobe, cara! Não fala nada, não fala nada, senão eu vou morrer. Se vocês gostaram Deixa o like, se inscreve O Dark acabou de se cagar, tá me amando lá no banheiro O vídeo vai ficar no lugar aqui Espero que vocês tenham gostado Falou, tchau, tchau Fui, beijinhos